O governador Rodrigo Garcia esteve neste sábado no Complexo Educacional Mirambava, em Suzano, e fez novos anúncios sobre a alça do Rodoanel e o Hospital das Clínicas. Sobre o HC, o hospital vai realizar cirurgias eletivas até dezembro, a fim de zerar a fila de espera, antes de abrir em definitivo para a população. Sobre a alça, o governador afirmou que foi assinado o projeto executivo e o DER ficará responsável por realizar o processo licitatório, as obras devem se iniciar em janeiro. Hoje de manhã, com o prefeito Rodrigo, e a partir dessa próxima semana, o hospital já começa os atendimentos ambulatoriais e né, operatórios A partir de julho, iniciar 400 cirurgias todos os meses, até o final do ano. Após esse esforço, como dizemos, cirurgias, o hospital de Suzano será uma realidade para toda a região, um investimento foi 120 leitos prontos para começar a atender a população. Passado esses pontos, confinamentos de urgência, nós faremos o tão sonhado em das clínicas regional aqui em Suzano. E o segundo anúncio que eu quero destacar, a alça de acesso do Rotanel Oeste à cidade de Suzano. Nós temos vários projetos que foram estudados para o acesso de Suzano ao Rotanel, e o governo de São Paulo hoje encontra um projeto, vai ligar ao Rodanel Oeste através da Avenida Major Rio Cross, que é essa avenida que o próximo volta que nós estamos. Nós vamos pedir para o DR, o Departamento de Estado de Rodados, fazer a licitação e a contratação do projeto, que leva provavelmente de 4 a 6 meses para que ele vive pronto. E, estando pronto, nós vamos executar imediatamente esse acesso.